quando a avó convidou-a para a caminhada, Meire imaginou que era para dirigir-lhe duras reprimendas relativas à sua dependência com as drogas. Mas não, a avó não lhe dissera uma única palavra sobre isso. Foi ela própria quem resolveu tocar no assunto. — Sei que a senhora sabe sobre meu vício, mas vou ser sincera e abrir meu coração — Muitas vezes quero deixar as drogas e consigo por algum tempo, mas logo um chamamento que surge, nem sei de onde, invisível, mas real, mudo, mas que me enlouquece com ordens de retornar, é mais forte e acabo sempre voltando. Desse jeito, eu mesma me recuso a assumir compromissos profissionais, ainda mais o de gerenciar ou dirigir a firma do papai. Estive a noite toda sem conseguir dormir, só pensando no futuro. O que me aguarda, vovó? O que será de todos nós? Já que você tocou nesse ponto, eu também vou abrir minha alma para você e contar-lhe umas coisas bem interessantes que têm muito a ver com o que você acabou de me dizer. E sabe de uma coisa? Jamais falei disso para ninguém, nem mesmo para sua mãe. Assim, você será a única pessoa a conhecer um segredo que guardo dentro da minha memória. Só vou revelá-lo agora e para você, porque estou certa de que poderá ajudá-la bastante nessa fase de sua vida. Nossa, vovó, a senhora me assusta. Não é essa a minha intenção. Vamos até aquele banco e, sentadas, eu vou contar. Mentalmente, Angelina dirigiu uma prece a Jesus, implorando inspiração para transmitir ensinamentos adequados à neta, capazes de motivá-la à libertação da toxicomania. Abdiel, o espírito protetor daquela família, instantaneamente recebeu os influxos espirituais de Angelina, acercando-se dela. Colocou a mão sobre o centro vital no alto da cabeça da senhora, e também ele orou a Jesus. Três outros espíritos, irradiando intensa claridade, aproximaram-se em igual atitude de preces. Fantástico fenômeno se produziu num raio de cem metros em todas as direções. A partir de Angelina e Meire, agora sentadas, uma luz imperceptível a olhos humanos brilhou naquela praça antes de amanhã ser inaugurada. Os espíritos infelizes que comumente acompanhavam Meire, insuflando nela a ida cada vez mais ao vício, mantinham-se à distância, inquietos e preocupados com aquele passeio, já que declararam Angelino uma inimiga impotencial das suas necessidades de drogas. Meire, a sócia, quando consumia drogas, na verdade lhes alimentava também o vício, pois lhe aspiravam o energético que se evolava do seu hálito, bem como dividiam as sensações registradas pelo sistema nervoso central dela, qual a transferência de eletricidade, quando uma pessoa é vítima de um choque contínuo e alguém a socorre, recebendo o mesmo choque. Vendo os espíritos luminosos, intentaram fugir. Debalde a tentativa de fuga. Algo assim como um visgo chumbou-lhes os pés no chão. Para seu bem. Mais impressionante de tudo... Era o fato de que foram chegando dezenas de outros espíritos, escoltados por lanceiros, uns, e amparados por enfermeiros, outros, estes em macas. De forma interessante, o cenário daquela praça, visto do plano espiritual, era o de um grande auditório. É que vários outros espíritos protetores ali compareceram e... Juntando suas vibrações, conseguiram, em algum tempo, edificar aquele anfiteatro natural, simples, confortável e de excelente acústica. Nota Em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 8, em nota ao número 128, Kardec registra ensinamento de São Luís. Cita Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, têm os espíritos um poder que estáis longe de suspeitar. Porém, pois, eles concentrar a sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda dos objetos materiais. Bancos dispostos em círculo formavam ao centro uma espécie de arena, na qual estavam Angelina e Meire. Mesmo a distância, os agora mais de cem espíritos necessitados, todos toxicômanos, podiam ouvir com clareza o que Angelina, em tom baixinho, começou a narrar para a neta, com grande mansuetude. Quando eu era criança, de tanto ouvir falar num jovem, resolvi pesquisar o possível para tentar encontrá-lo. — O vovô? — Não, querida. Esse jovem, pelo que dele diziam os adultos, estava por perto, mas, para encontrá-lo, havia necessidade de alguns cuidados. — Por quê? — Porque ele era muito procurado, muitas vezes estando com quem o buscava sem que fosse percebido. Sendo muito bom, a todos atendia, mas nem sempre o socorrido identificava a origem do auxílio. Ele era rico? Muito. E a senhora o encontrou? Demorou, mas consegui. Depois de procurar por toda a infância, já adentrando na adolescência, comecei a sofrer amarguras infindáveis, pois meu pai, indo à ruína financeira, buscou na bebida a compensação pelo fracasso comercial. De amável, carinhoso e paciente, tornou-se em pouco tempo colérico, chegando à violência física com mamãe e comigo. Nosso sofrimento naquela fase foi inenarrável. E como foi o encontro da senhora com o tal jovem? Aconteceu num momento inesquecível, no auge de uma crise violenta de papai. Ensandecido, armado de uma faca, avançou para cima de mamãe. Provavelmente provocaria uma tragédia, destruindo três vidas, a de mamãe, a dele e a minha. Vovó, o jovem apareceu nesse momento? Salvou-as? Sim, Meire, foi ele quem nos salvou. Aos três. Seu pai também? Como? Pelo amor de Deus, conte-me como foi. Há coisas estranhas na vida, e algumas dessas coisas aconteceram naqueles dramáticos momentos. Quando vi mamãe em perigo, interpus-me entre ela e papai. Olhei bem nos olhos dele, e creia-me, querida, ele não era ele. Santo Deus! Como pôde? Quem era? Jamais poderia explicar como é que, vendo-o e não o identificando, como o pai carinhoso que sempre fora, lembrei-me do jovem rico, a quem pedi socorro. Mas ele estava ali? Surgiu de repente? Estava por perto, pois quando pressenti o desastre, chamei-o e ele me atendeu. Ah, vovó! — Por favor, diga-me logo o nome dele. — Jesus. Meire abriu a boca e ia dizer alguma coisa, mas a voz emudeceu. Num segundo, captou de quem a avó falava. — Do mestre Jesus, um amigo incomparável, o mais rico de amor, o irmão maior. Sim, aprendera no catecismo que Jesus sempre atendia às preces feitas de coração, principalmente nas emergências, ato que ela jamais sequer tentara comprovar, embora tantas dificuldades a visitassem. Angelina, após dar tempo a Meire para reflexões, aduziu. — Papai, ao me ouvir exclamar Jesus, interrompeu o gesto infeliz, Quedando-se imóvel, largando a faca. Para a eternidade, levarei a lembrança da transfiguração do seu rosto, A começar pelo olhar que se suavizou aos poucos, Logo sendo invadido por uma torrente de lágrimas. Mamãe e eu também não nos movíamos. Uma grande paz nos visitou, e logo os três abraçamos-nos, comovidamente, chorando sem parar. Mamãe, então, ajoelhou-se e, de mãos postas, apenas balbuciou. Obrigado, meu Jesus. Vovó, que lindo! E isso não foi tudo, Meire. Naqueles momentos terríveis, aconteceu uma coisa extraordinária. Sem que eu pudesse explicar, comecei a ver... Pessoas que não existiam. O que era isso? Pois é, comecei a ver almas do outro mundo, gente que já tinha morrido. E tinha invadido nosso lar aos gritos. Logo percebi isso porque, no meio dos intrusos, estava um amigo de papai que morrerá há tempos de cirrose hepática causada por bebida alcoólica. Esse amigo era quem mais gritava para papai beber sem parar. Um outro gritava também, mas mandando ele matar mamãe, pois ela estava atrapalhando. Como assim atrapalhando? Sim, com as preces de mamãe, impedindo papai de beber mais e dar o quinhão deles. Por favor, vovó, como o quinhão deles se estavam mortos, o que eles, isto é, essas almas penadas, ganhavam com o vovô bebendo? Essa já é outra história, que vou resumir. Quando alguém morre, leva para o mundo dos espíritos todas as tendências, virtudes e defeitos que tem. No nosso mundo, sofrido, de provas e expiações, muitos de nós desencarnam mantendo ativas as necessidades físicas, as quais tenhamos nos apegado em demasia. Refiro-me aos vícios. Alcoolismo, glutonaria, hipocondria, sexo irresponsável e desvairado. Também acompanham os chamados mortos suas compulsões mentais, como a de trabalhar sem parar para aumentar a fortuna, resultando isso na avareza. Outras vezes entregamos nos na vida física a mentira, mentira contumaz, a cólera, a intriga, a inveja, ao ciúme e, quando vamos para a vida espiritual, vemos-nos algemados a invisíveis grilhões, torturantes, porque reverberantes na consciência, exigindo correção. Isso é o que algumas religiões chamam de... — Sim, Aneta, de inferno. Contudo, graças ao Espiritismo, raciocinamos que o inferno, na verdade, é algo dentro da alma e não fora dela. — Nossa, vovó, a senhora está me deixando com medo. — Meire, Meire, o jovem rico, Jesus, é rico, sim, mas de amor e luz. E está sempre pronto a auxiliar a todo aquele que ouvir seus conselhos e procurar seguir seus exemplos. Com ele no coração, nas palavras e principalmente nos atos, não há o menor risco de qualquer desconforto ou perigo. Mas essa questão das almas... E a senhora não falou de um vício ruim, esse que eu tenho? Não falei por respeito a você, a quem amo demais, mas falaria em breve, caso você própria não tocasse nele. E como ficam as almas que gostam de tóxicos depois da... Todas essas viciações físicas se mantêm depois da morte, como você está com medo de dizer. E, como no plano espiritual não há nem botecos, nem motéis... Nem tabacarias, nem pontos de venda de drogas, os infelizes espíritos que se algemaram a essas necessidades desesperadamente buscam satisfazê-las, daí fazendo com que a roupa da alma se mantenha como a roupa do corpo físico para poderem alcançá-las. Não entendi direito isso de roupa da alma e roupa do corpo físico. Já explico. Nosso espírito é uma sublime chama, nascida de Deus, qual se fosse um raio do sol, transformado em individualidade. Essa chama é tão brilhante que cegaria quem a visse diretamente. Por isso se reveste de uma camada de matéria sutil para amortizar tanta luz. Essa camada chama-se perispírito e é a forma para o corpo físico, quando o espírito vem para o plano material. Assim, minha neta, nosso corpo é o resultado da matriz, que é o perispírito. E quem é bom tem o perispírito sutil, irradiando claridade. Já quem tem problemas de comportamento, e quem não os tem, apresenta perispírito mais ou menos grosseiro, com pouca ou quase nula claridade. Entendeu? Ante o olhar meditativo da neta, Angelina prosseguiu: Vou tentar explicar de outro modo por um pequeno exemplo figurativo. Numa laranja encontramos várias camadas desde a casca, a pele, os gomos e as sementes. Há laranjas é com casca brilhante e as com casca rugosa, atacadas de doenças cítricas. Pois bem, Imagine agora que somos, cada um, uma espécie de fruta, com apenas uma semente de luz no mais íntimo, revestida de uma primeira camada, seguindo-se os gomos, mais uma camada e, por fim, a casca, refletindo esta o estado que vai pelo interior. A semente de luz é o nosso espírito e é imortal. O primeiro revestimento da semente é nosso corpo mental ou a mente, e cada vez mais vai ficando sutil. Os conjuntos da outra pele e dos gomos formam o perispírito, que moderará o organismo das várias vidas nossas. Por fim, a casca, com seu contorno e aparência externa, nosso corpo, que será sempre outro em cada vida. Nota da editora. O espiritismo esclarece que os espíritos têm um revestimento permanente, sutil, que faz a ligação do espírito com o corpo físico. Começo a entender. É como se tivéssemos um molde permanente da vida direcionando o futuro, muitas vidas, muitos corpos, mas um só espírito. Isso mesmo, a cada nova existência terrena, vamos melhorando à medida que nosso molde se aperfeiçoa como consequência a réplica orgânica também. Nesse preciso momento, o sol iluminou toda a linha do horizonte, proporcionando o maior espetáculo da Terra, diário e gratuito, como disse um pensador e poeta que lamentou que metade da plateia estivesse dormindo. Ali, pelo menos... Havia uma plateia atenta, ouvindo palavra por palavra do diálogo entre a avó e a neta. Muitos instrutores espirituais olharam para o ponto mais brilhante da alvorada colorida e, em prece muda, saudaram o grande astro e louvaram a Deus, agradecendo a bênção solar. Tão expressivo e sincero era esse gesto dos benfeitores, que muitos dos seus tutelados, imantados positivamente de energias reconfortantes, num gesto que a simplicidade comandou-lhes, ajoelharam-se, juntando e erguendo as mãos para o alto. Vó, tem uma coisa que gostaria de saber. Pois então pergunte. Espiritismo... um... a senhora gosta? — como não agradecer a Jesus a felicidade de conhecer o porquê de todos os nossos problemas, nossas angústias, que afinal têm origem em nós mesmos, por meio dos atos praticados nas várias vidas passadas, mas tendo várias vidas futuras para nos reerguermos? E o Espiritismo explica isso? Sim, ao recomendar que antes de mais nada usemos a razão, Esclarece que essas várias existências que Deus nos concede para a nossa evolução espiritual são enquadradas pela lei divina de ação e reação, expressão fiel da justiça divina que dá a cada um segundo seu merecimento. Nós espíritas somos muito felizes em aceitar o processo das vidas sucessivas denominado reencarnação, pois ele é pleno de lógica respondendo com a clareza do sol a todas as dúvidas humanas do porquê dos sofrimentos e das aparentes injustiças terrenas. Após uma pequena pausa, Angelina completou. Desde que vi almas do outro mundo, os espíritos desencarnados, passei a interessar-me pelo fenômeno e só por meio do espiritismo, encontrei respostas para todas as minhas perguntas e pesquisas, que não eram poucas. Os espíritos que acompanhavam papai decretaram guerra à mamãe, e eram eles que o induziam a maltratá-la. Miri abaixou a cabeça e perguntou, tímida, — Será que eu também estou com espíritos que me induzem às drogas? — Vamos esclarecer uma coisa — sem o que seremos hipócritas? Os espíritos se aproximam de nós a todo instante, os bons e os maus, mas só conseguem nos induzir às práticas que nós mesmos elegemos. Desse modo, não podemos nem devemos culpá-los de nossos equívocos. Ao contrário, se, por exemplo, um espírito mentiroso se aproximar de mim e testemunhar várias mentiras minhas, não mais me deixará. Contudo, se eu não mentir jamais, ele se afastará, indo procurar alguém mentiroso, ou então cairá em si e, pelo meu exemplo, se corrigirá. Da mesma forma quanto as drogas. Sabe, vovó, tenho pesadelos horríveis todas as noites. Um grupo de pessoas que não conheço, mas que não me larga, insiste para que eu use drogas cada vez mais. Uns me pedem cocaína, outros heroína, outros que eu misture uísque com uma ou outra droga. Há duas noites vivem repetindo que eu devo me afastar da senhora. Meire começou a soluçar e, apertando a cabeça com as mãos, exclamou. — Acho que estou ficando louca. A senhora é a única pessoa que gosta de mim e eu já pensei até em não conseguiu concluir a confissão. Abraçando-o a forte, Angelina consolou-a. — Nunca mais diga uma coisa dessas. Você é muito inteligente já deve ter compreendido que as drogas têm clientes de cá e de lá, isto é, entre vivos mortos de corpo e alma e mortos vivos só de alma sem corpo. O que a senhora quer dizer com isso de vivos-mortos e mortos-vivos? Quando uso essas expressões, quero dizer que o drogado é alguém que, estando nesta existência, perdeu todos os referenciais da vida, e para ele a morte, que não tarda a transferi-lo de planos e persistir no uso da droga, de forma alguma será a solução. Antes, pelo contrário, agravará o sofrimento de sua dependência. Credo, vovó, estou com medo. De quê? Dos mortos? Pare com isso, menina. Não existem mortos, pois o espírito é imortal. O que existe são espíritos que, com o corpo físico, quando encarnado, ou sem esse corpo, quando desencarnado, estão com os pensamentos no Evangelho de Jesus, mortos por uns tempos. E a esses equivocados espíritos podem se associar outros espíritos nas mesmas condições. Mas, graças a Deus, também existem espíritos bons que ajudam aqueles. Vovó, a senhora fala como se não existisse morte? E não existe mesmo. Ou melhor, vamos situar a questão num exemplo para você entender a que me refiro quando falo da vida, daqueles que já morreram, mas vivem a atormentar os vivos. Suponhamos que nós, encarnados, somos alunos que estamos no curso primário aqui na Terra. E aqueles que já morreram são alunos que, saindo do primário, foram transferidos para uma outra escola no plano espiritual, a fim de prosseguirem com estudos diferentes já que os alunos dessa nova escola têm outras atividades. Agora reflita. No primário há sempre muitos alunos saindo, mas também há muitos entrando, porque essa escola primária, que é a própria vida física, continua existindo. Imagine, porém, que o aluno da outra escola, a do plano espiritual, em vez de aproveitar as aulas, resolve voltar para o primário, a vida física, porque sente saudade, por exemplo, dos lanches de lá. O que encontra? Ora, não sendo aluno regularmente matriculado, não terá os vales da cantina e vai ter que convencer algum aluno dali a lhe arranjar um sanduíche de qualquer maneira. Geralmente, para convencer o aluno vigilante, promete-lhe recompensas que não poderá dar. Tudo isso escondendo-se ambos dos inspetores. Fez breve pausa para logo prosseguir. Sempre com promessas, o aluno da outra escola vai iludindo do primário, que o atende por cobiça. Até que um dia, ou o inspetor de alunos, ou a professora, ou os pais de um dos dois alunos, identificam aquele mau procedimento e repreendem a ambos. O aluno do primário terá que ser mais cuidadoso na escolha de colegas, senão acabará tendo mais problemas, podendo até, conforme a gravidade do que faça, ser expulso. Quanto ao aluno clandestino, poderá se arrepender, não voltar mais ali, ou então ir procurar outro aluno descuidado, passando a atormentá-lo como fazia com o primeiro. Poderá ter êxito ou não. Assim, de tentativa e tentativa, prejudicando tantos alunos do primário, um belo dia as autoridades, cansadas de advertirem-no, convocarão a melhor de todas as professoras para ensiná-lo a ser obediente às regras. Quem seria essa professora, vovó? A dor. Vovó, tenho sido uma aluna desse curso primário. Quero continuar nele, mas cuidadosa na escolha dos meus colegas. Naquele justo momento... Olhando o sol por uma fração de segundo, como se estivesse olhando para Deus, prometeu solenemente. — Por tudo o que há de mais sagrado, prometo jamais voltar a consumir drogas. Pensou um pouco e confidenciou a avó. — Tenho duas amigas que moram comigo no meu apartamento. Vou procurá-las e contar para elas tudo isso que a senhora me disse. Estou até mesmo pensando em voltar a morar com meus pais, ainda mais agora com a doença do papai. Voltou a fazer alguns instantes de reflexão e complementou. — É isso mesmo. Vou vender o apartamento para as duas de uma forma que elas possam pagar. Angelina, comovida, abençoou-a. — Deus te abençoe, querida. Tenha sempre bom coração e só terá a ganhar. Lágrimas discretas molharam o rosto da avó. Diante de seus tutores, a maioria dos ouvintes invisíveis, agrilhoados às drogas, fez a mesma profissão de fé de meire. Para a jovem engarnada e para os espíritos infelizes, aquele instante representava uma nova alvorada moral em suas existências. Aquela esplendorosa manhã Teve assim dezenas de alvoradas, a partir da proporcionada pela natureza, pois ocorreram muitas outras dentro das sofridas criaturas que o vício vinha corrompendo, mas que, a partir daquele instante inesquecível, graças a Deus, libertaram-se para sempre. Os protetores, quase que a uma só voz, declamaram sinceros. Louvado seja Deus! Obrigado, Jesus! Incontáveis andorinhas ao sol, sempre o sol, acomodadas nos fios de eletricidade, como que se transformando em testemunhas da decisão de meire de dezenas, talvez centenas de arrependidos, todas as avezinhas, no mesmo instante, alçaram um voo, intempestiva e alegremente. Invisível e imperceptível a visão terrena, tanto quanto inaudível também, um alegre coral irrompeu a cantar um exclamativo hino, louvando a natureza e o Criador. Em menos de uma hora, Angelina repassara a neta e a ignorados ouvintes matéria filosófica de alto significado, capaz de mudar as rotas do destino de qualquer pessoa, Disposta a aliar razão e fé. Como de fato mudou? Não existe um único toxicômano feliz, nem alguém preso a qualquer vício que, no íntimo, não queira dele libertar-se. Isso porque somos oriundos de Deus, a perfeição absoluta, contemplados com inexorável roteiro rumo ao progresso moral incessante. Todos os equívocos dessa infinita caminhada resultam-nos em percalços, mas, graça divina, em aprendizado eterno. Daí que erramos, sim, em tempos de desvios morais. Mas todos, todos nós, sem exceção, temos também em nosso acervo existencial muito mais tempos de reconstrução, iniciantes com arrependimento sincero e conclusos após abençoadas dificuldades expiatórias ou provacionais. Dessa forma, com visão na felicidade, podemos augurar rota espiritual feliz não muito distante de onde estamos agora, posto que temos no Evangelho de Jesus a estrada a percorrer, no Espiritismo o veículo que pode nos conduzir até lá, e, como combustível, a Prática da Caridade Mary sentiu um bem-estar e uma inefável doçura percorrerem-lhe o corpo todo e fixarem-se no coração. Os espíritos bondosos foram se afastando, com discretas lágrimas, mas sorridentes, conduzindo equipes de espíritos viciados, muitos deles aos prantos, encantados, emocionados, arrependidos. Assim como Jesus multiplicou os cinco pães e dois peixes nas cercanias de Betsaida, Lucas capítulo 9, versículos 10 a 17, para alimentar uma multidão calculada em cinco mil pessoas, havendo sobras ainda, ali também aquele encontro e o amor catalisaram o arrependimento e o feliz início da recuperação de tantos infelizes, que... Famintos da Paz foram saciados pelo alimento evangélico. Não todos, é verdade, mas a maioria. Antes de retornar a casa, Angelina brincou com a neta. Agora que você vai começar uma nova vida, fique sabendo que tem uma pessoa que ficará muito feliz, pois para essa pessoa você é especial. Ih, vovó, pare com isso. Não sou especial para ninguém. É, sim. E essa pessoa é um jovem. Quem? Um médico que está sempre por perto quando sua família precisa. Ah, vovó, o médico nem me liga. Será? Retornando à casa, encontraram Luísa novamente prostrada, lamentando-se. Meu Deus! Como foi possível acontecer uma coisa dessas conosco? Mil vezes preferi é ter morrido. Como poderei viver com o coração do meu filho no peito do meu marido? Angelina endereçou um significativo olhar para Meire e, ato contínuo, as duas envolveram Luísa num fraternal abraço. Há anos que Meire nem sequer encostava na mãe e, entretanto, em dois dias, vinha dispensando-lhe carinho pleno de magnetismo e amor filial. Atônita pela forte reação emocional causada, Luísa mal acreditava. Em sua vida, o instinto maternal só se dirigira, assim mesmo há tempos, para Anderson. Agora, de forma inexplicável para ela, num átimo lhe visitou um pensamento que expressou em voz chorosa e pungente. — Minha filha, pelo menos ainda tenho minha filha. Meire explodiu em lágrimas, abraçando-a mais forte, cobrindo-a de incessantes beijos e afagos. — Mãe, minha mãe, eu te amo. Como se a terra mudasse de repente de órbita, um raio luminoso do sol... Sempre ele, atravessou a vidraça da sala e envolveu-as, compondo incomparável tela de amor que só mesmo o divino pintor poderia produzir. Deus, Sol das almas, Pai de amor, eterno e permanente.